Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Este é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 Alberto é psicólogo, hipnoterapeuta de regressão, escritor, hipnólogo e consultor em programação neurolinguística. É licenciado em psicologia pela Universidade Lusíada do Porto, é mestre em neuropsicologia pelo Instituto Superior da Maia. É o presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise. E também é membro de várias associações e sociedades de hipnose pelo mundo. Alberto, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar o nosso episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e o que a hipnose representa para você. Claro. Antes de mais, Fábio, deixe-me dizer que eu morro, e é um imenso prazer uh, colaborar consigo uh, neste, neste episódio e, sobretudo, poder transmitir uh, aos seus conterrâneos, aos meus conterrâneos, às grandes comunidades da, da, da língua. Uh, uh, portuguesa, essa conversa hipnótica e deixe-me dizer-lhe assim. Portanto, os parabéns pela sua iniciativa e, e devo-lhe dizer-lhe que é, sinto-me muito honrado em ter dado o seu convite. Falando de mim, eu sou, eu sou neuropsicólogo de, de, de formação académica, licenciado em psicologia, mas sou, sobretudo, um apaixonado uh, pela hipnose, pelas diversas formas de transe hipnótico. Uh, e essa paixão, de alguma forma, uh, levou-me ao estudo, uh, levou-me, de certa forma, à investigação e, sobretudo, levou-me à divulgação de, de, dessa, e deixe-me utilizar esse termo, da tecnologia de ponta que é a hipnose e porquê a tecnologia de ponta? Porque efetivamente eu acredito que, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, ela traz algo de novo à psicoterapia, ao controle da dor, para ajudar as pessoas a encontrar respostas às principais perguntas da vida de onde eu venho, uh, o que é que eu faço aqui, para onde eu vou, uh, e deixe-me citar Mark Twain, quando ele diz que os dois momentos mais importantes da vida uh, é o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos porquê. E a hipnose permite perceber eh, qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel na, na família, no país e, sobretudo, eh, no mundo. Portanto, se eu lhe posso, eh, se lhe pudesse responder o que é que a hipnose fez comigo, digamos que eu descobri a hipnose eh, e, e, a partir daí, a minha vida mudou completamente. Portanto, utilizando aquela filosofia oriental que diz. Eh, eu não tenho que trabalhar e eu faço aquilo que eu gosto portanto, e eu não trabalho eu vivo plenamente a hipnose e a hipnose, de certa forma, realizou o meu sonho de uh, viver sem trabalhar porque eu não trabalho, eu faço aquilo que eu gosto muito bem, muito bom então Alberto, na verdade esse, você me deu um gancho muito bom aqui porque é, essa ideia né, da, da história sua antes da hipnose né quem que é o Alberto antes da hipnose? como é que é que como é que é que você foi levando a tua trajetória, construindo a tua vida até chegar lá? Curioso, curiosamente, uh, um, o, meu percurso, o meu percurso na área da, da hipnose uh, aconteceu há cerca de 20 anos, tinha eu 30 anos. Isso vou ter que admitir ao seu público que tenho quase 50 anos. É uma chatice. <risos> <risos> Mas digamos que eu, eu estava na área, nomeadamente, do, e a minha família é da tradição na área de restauração, de gelataria artesanal, e tenho uma grande tradição na família relativamente a isso, já que eu sou natural de Guimarães, e Guimarães é uma cidade muito bonita, convido você, Fábio, e a todos, ou a todo o auditório, a visitar Guimarães, porque é o verso da nacionalidade portuguesa e é, segundo parece, o verso do primeiro rei de Portugal, o Dão Afonso Henriques. Esforçamente em Guimarães, não é? Ah, e você falando sobre Guimarães, eu sou da família Guimarães, a minha, a minha, ei, avó, ei. minha avó é Guimarães, Era cima ser Guimarães. Oh. Quer dizer, sempre tive vontade de conhecer as raízes e de chegar a Deus pelo convite e quem sabe, né? Proximamente a gente Olha. pode estar aí visitando e conhecendo as raízes. Claro, Guimarães é uma cidade medieval muito bonita, eu sou natural de lá e, e, e claro, a tradição da minha família era efetivamente seguir a área da restauração, da gelataria artesanal, até que um dia… Conheci o meu primeiro mestre hipnose, um homem que foi fazer uma demonstração de hipnose num restaurante que nós tínhamos e, um, e a me lembrar Fernando Pessoa quando ele diz, um, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu estranhei a hipnose, só que uh, quando ele me hipnotizou, ela entranhou-se de tal forma em mim que eu quando despertei do trânsito disse, eu quero fazer isso toda a vida. E a partir dessa altura decidi uh, estudar hipnose, já que em Portugal o tema uh, é era visto de certa forma como algo de, de, de místico, algo de esotérico, e então tive que ir para a Espanha, um, tirar formação na área de hipnose, depois estive com a Holanda, um, no Unstanding, e, um, e a minha, digamos, a grande percurso de formação em hipnose foi no Brasil nomeadamente com autores americanos eh, eh, ocorre-me agora por exemplo e uma autora que marcou foi, foi a Sofia Bauer de Belo Horizonte eh, o, o, eh, também tive com o Adler que, que é um americano radicado no Brasil o Anstenden que sempre no Brasil também e eu procurava devido à minha dificuldade do inglês procurava digamos fumar-me eh, com, com, com, num local onde falasse em português o Brasil eh, e como havia tradução simultânea dos grandes autores americanos eu fui vezes ao Brasil. Digamos, e já para o Fábio, que o meu percurso, digamos, na área de hipnose, a minha evolução, a minha, a minha, a minha formação na área de hipnose, eh, tinha sempre associado a deslocações ao Brasil. Eh, portanto, de certa forma, o Brasil foi responsável também por essa paixão pela hipnose. E, e então o meu percurso foi um pouquinho isso, quer dizer, eu, eu depois de ir para a Espanha e, sobretudo, descobrir uma vertente da hipnose que me apaixonou imenso, que é a área da hipnoanálise. O público conhece como hipnose de regressão. Tem uma parte polémica, nomeadamente quando fala na, na possibilidade da pessoa com a mente devidamente hipnotizada ir eh, recordar momentos da infância, da vida, em outro, mas a níveis pré-primários da própria organização mental, ou seja, ir até supostas vidas passadas e quando eu ouvi, nomeadamente, a área da hipnoanálise, eu percebi que, que queria fazer aquilo toda a vida. Nessa altura abandonei a sociedade com os meus irmãos na área da restauração, e repare que eles são bem-sucedidos, são empresários bem-sucedidos na área, e dediquei-me inteiramente à hipnose. Foi aí que deixei o curso de gestão, abandonei no primeiro ano e houve reunião familiar, houve e disse o, o eu sou mais novo, sou o caçula de, de sete irmãos, e pensar que eu tinha enlouquecido quando eu abandonei a, a tradição da família. Eu disse, não, eu quero ser hipnoterapia, quero fazer isso, então vou para a psicologia. Fui aí, tirei a minha licenciatura em psicologia e mais tarde, tarde paralelamente ia-me sempre formando na área da hipnoterapia e mais tarde tirei o, o meu mestrado em neuropsicologia para me fundamentar em termos na academia para poder estar bem apetechado com os modelos psicológicos e, e uma fundamentação teórica para poder melhor atender as pessoas, como é óbvio. Olha só, que interessante, né? Eu, eu faço essa pergunta porque justamente uh, a ideia de conhecer o profissional antes da hipnose, né? Como uhum. é, que é que a base desse profissional foi formado, né? É, uma das coisas que mais me chama a atenção, por exemplo, quando nós vamos estudar a vida de, de profissionais e de, e de mestres como Milton Erickson, né? E aí você Maravilha. começa a observar que toda a base, desde quando ainda criança, ele vai construindo elementos que vai fazer depois dele o profissional que é ah, claro. No caso de Milton Erickson, o um exemplo da utilização né? e de todas as outras coisas que nós muito bem poderíamos estar aqui passar horas, talvez falando sobre. É o princípio ideodinâmico, que é quando a mente se concentra numa uma ideia ela tende a realizar, sim, sim, e foi a experiência de vida, sobretudo a dificuldade que nós uh, uh, somos postos durante a vida que muitas vezes nos levam a superá-las e, de certa forma, um, a criar um novo método, uma nova forma, como se fosse um, uma escada de ideias que no Espírito permite tocar nos nossos sonhos de alguma forma, não é? É verdade. Olha, então aqui quando nós falamos então da, da história e aí o indivíduo chega e decide então uh, fazer psicologia. Né? O Alberto agora ele decide fazer psicologia, ele faz essa trajetória de formação né, com, com as idas e vindas ao Brasil e também das outras experiências que você começa a buscar. Agora o que, que acontece com o Alberto que ele realmente decide entrar, então, de cabeça e aprofundar dentro da hipnose? Quais as linhas que mais chamam a atenção do Alberto, enquanto profissional, já envolvido com hipnose? É, e, claro. Eu percebi pelos nomes que você comentou e, e por onde você foi navegando, que e até por isso mencionei Erickson, que talvez isso tenha, de alguma maneira... É, Chamado a atenção, mas também quando você fala sobre hipnoanálise, né? Eu entendo que também talvez uma linha uh, um pouco diferente de Erickson tenha aparecido. Conta pra gente um pouquinho mais a respeito disso, Alberto. Claro. deixa me falar-lhe o seguinte. Eu próprio, e eu penso, e não tenho, não tenho algum problema em falar sobre uma experiência pessoal que me marcou. Um, Fábio, não é todos os dias que eu, revelo, que, que eu falo sobre isso, porque há uns anos atrás isso dificultava-me até, tinha alguma dificuldade em falar. E eu, eu sofri um acidente quando tinha 6 anos de idade, bastante grave. E eu, um, na brincadeira, espetei um, uma vara, uma vareta de um, um guarda-chuva no olho esquerdo, uh, a vareta estava enferrujada, alojou-se na fobia, afetou-me o nervo óptico e eu tive cegueira cortical, ou seja, praticamente eu só sabia se, se estava de dia ou de noite, e se tinha 6 anos de idade. E um, entretanto fui para o hospital e uh, estive 15 dias num grande hospital aqui do, do Porto, Guimarães fica a 30, 50 quilómetros do Porto, Porto é a segunda cidade de Porto. Do... Hum, e, e, e o prognóstico era, era muito grave. Eu, eu estava em risco de perder a visão total. O que é certo é que essa fase afetou-me bastante. Com cerca de 30 anos, quando me deparei com a hipnose, a, a, o meu primeiro mestre hipnose fez-me uma indução hipnótica e eu entrei em autorregressão. Ou seja, eu regredi aos seis anos de idade, onde uma parte minha, digamos, estava lá presa, onde uma parte minha sentia complexada, sentia perturbada, devido àquele período em que eventualmente perdi a visão. E de alguma forma aquilo mexeu profundamente comigo, Fábio. Uh, e mais uma vez, raramente comento isso, porque não há memória de eu comentar isso até numa entrevista. Aquilo mexeu comigo de tal forma porque havia situações que eu, que eu uh, agia de forma irracional. Ou seja, quando eu, eu estava demasiado exposto, eu sentia-me uh, ansioso, inquieto, entrava em taquicardia e não sabia porquê quando fiz essa hipnose uma parte da minha mente saltou para os seis anos de idade. Eu vi-me com seis anos de idade. Eu vi-me no hospital em que o médico acaba de dizer ao meu pai que eu tava, tava, tinha uma infecção nervótica, afetou o, o, o, o, o, o lobo occipital, que é responsável pela visão, e que provavelmente não reagindo à medicação ou ia ficar cego, ia ficar invisual. Eu tinha seis anos de idade, andava no primeiro ano da escola, a pensar que ia ficar cego para o resto da vida para mim era impensável, e em ter desespero chorei toda a noite. Até que aconteceu algo extraordinário. No dia seguinte o meu corpo reagiu um, e ao reagir no dia seguinte eu recuperei rapidamente a visão, tive mais de 3, 4 dias no hospital e, e de, um, de, um, de um prognóstico inóspito em que ia perder a visão, rapidamente recuperei a visão uh, praticamente toda, embora do olho esquerdo ainda tenha alguns problemas de visão. E uh, uh, tudo para dizer o quê? Isso marcou-me de tal forma que, apesar de eu seguir em frente, quando eu me sentia demasiado exposto, uma parte minha ficava ansiosa, ficava nervosa, quase que paralisada. A ponto de, às vezes, eu perder, por exemplo, quando tinha que enfrentar plateias, eu uh, ficava, parece que não via ninguém, ficava quase cego. Não ficava cego, na realidade. É, era certo. o stress, era os nervos. Uh, quando eu fiz a hipnose, e eu... E onde é que vinha essa ansiedade, onde é que vinha esse medo, o que é que me paralisava perante as outras pessoas? Era o medo de ficar invisual, o medo de ficar cego. E a hipnose permitiu-me resgatar aquela criança interior, a hipnose permitiu-me confortar aquela criança que ainda morava dentro de mim e que na altura apanhou aquele, aquele diagnóstico terrível e ele vai ficar invisual. Com a hipnose a minha parte adulta foi aos seis anos de idade, escutou a criança, decantou a dor, resgatou de certa forma aquela ansiedade, aquele medo e fez aquela criança crescer. Essa experiência, Fábio, marcou-me de tal forma que eu, que eu disse, eu tenho que perceber como é que posso pegar nessa minha experiência pessoal e ajudar outras pessoas que eventualmente estejam a viver um stress pós-traumático e que as situações de, de, de medo, de desconforto, de pânico do passado, vividos em momentos precoces da infância, esteja-se a perpetuar no presente em estado de drama. Uh, daí a minha necessidade, quando eu fiz a minha primeira formação em Portugal, e havia pouca formação nesse sentido, uh, fui para a Espanha, Nomeadamente para Valência, onde tive uma formação na área da hipnose regressão, e a partir de não parei mais, porque eu percebi o potencial da técnica, percebi que de facto estávamos perante uma abordagem natural, inócua, não invasiva, e que é como eu disse no início da nossa proleção, que dá respostas às principais perguntas da vida. Havia uma criança minha presa no passado, naquela dor, naquela experiência, e a hipnose permitiu-me resgatá-la e deixou que ela crescesse a ponto de, Fábio, eu adoro estar perante o público, eu adoro estar perante mas adoro estar perante a televisão eu acho que é um bom ambiente natural eu acredito que há uns anos atrás entrava em pânico a ponto de quase acho ah, isso é muito bonito, porque você traz da tua história pessoal como a hipnose fez a diferença para você e como, Confias, claro. e como você utilizou isso para trazer dessa experiência uma ferramenta para poder modificar e, e, e obviamente levar isso adiante para outras pessoas claro, claro Você me traz algo que eu acho que é muito interessante aqui pra gente, que tem a ver justamente com... Eu vou levantar dois aspectos dos que vo... dos que você acabou de mencionar. Um deles é a questão da criança interior. Né? E do significado claro. que isso tem em todo o processo de hipnoterapia, ou mesmo do uso da hipnose aliado a outras estratégias, métodos ou ferramentas. Mas uma delas, talvez em especial, e aí eu sei que você tem experiência nisso, é justamente a o modelo de Charles Tabat, que é a ideia da terapia de partes, né? que hoje uhum. o meu amigo Roy Hunter segue brilhantemente. Então, o que acontece é que nessa descrição que você acaba de fazer, você começa a utilizar, e aí eu percebo aqui nesse nosso bate-papo, essa conversa de partes, essa, esse diálogo é, de partes né, com, contigo. Como é que, é que você é, lida com isso hoje, né, no seu dia a dia, conhecendo dessa ferramenta? E como você leva isso adiante para as pessoas com quem você interage? Principalmente porque essa ideia de partes talvez não seja ainda bastante conhecida, pelo menos no Brasil. Né? Eu moro uhum. aqui nos Estados Unidos e, e, e aqui tendo é, pessoas que já seguem o trabalho de Roy Hunter e, e antes mesmo de Charles Tebbett, com certeza é, é um tema já mais, é, enfim, mais conhecido, eu diria. Mas fala um pouquinho mais a respeito disso, né? V vamos entrar nessas partes. claro é evidente. Antes de mais deixe-me dizer que eu sou amigo pessoal do Roy Hunter, Ele sempre cá já da formação, a convite da associação do qual eu sou presidente e conheço muito bem o trabalho de Charles Tebets que aliás um dos livros que mais me marcou deles, Miracle of Demand marcou-me profundamente e é um clássico da Charles Tebets portanto Roy Hunter esteve aqui há dois anos e eu recordo de ir buscar o aeroporto, um homem notável e a Ipnona Rápida, que ele veio aqui dar uma formação na, na área, que no fundo é, é, é um pouquinho o que você disse, é o conceito da terapia das partes que eventualmente nós podemos utilizar e em hipnose, de facto, nós conseguimos conversar eh, com essas partes, eh, perceber a mensagem que, que, que elas trazem e, sobretudo, as mudanças que normalmente cada uma das partes precisa de se, de, de, de, que veja. Que seja para que possa atingir o equilíbrio. Um, importa dizer o seguinte, há uma frase e penso que também deve ser no Brasil, há uma frase que, que nós utilizamos muito aqui que diz o seguinte, de criança e de louco todos temos um pouco, penso que é conhecida também no Brasil, certo? É sim, é verdade. É. Então, às vezes, e eu digo muitas vezes ao meu consulente, nós deixamos de ser felizes quando deixamos ser criança. Um, é importante perceber que essa coisa toda que somos nós, esse é, ser humano, é, diferente, multifacetado e único, ao é, é, é, olhar para trás percebeu é, que toda a sua história de vida é feita de vitórias e derrotas, é, de quedas e, e de sucessos, é, é, mas ninguém é digno efetivamente de, de sucesso sem compreender que... É, no passado nós erramos, no passado nós deixamos uh, partes nossas uh, por uma questão instinto de sobrevivência, por uma questão de, de fuga para a frente, às vezes quando estamos perante situações que nos atormentam, situações de máxima tensão, muitas vezes nós agimos em fuga para a frente, porque uh, temos que sobreviver, não é? Mas quando isso acontece fica uma parte nossa, e lá estamos a entrar aqui na terapia das, das partes, uma parte nossa como se ficasse para trás abandonada, é, é, é, encapsulada, esse é o termo técnico na área da cognitiva comportamental, que é uma parte da nossa personalidade fica encapsulada num drama do passado. É, claro que às vezes por, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de apoio da família, por uma questão de alguém que, que perde um pai, que perde uma esposa, que perde um irmão, a família vai abaixo. Um dos desilo uma conta da família e não é permitido viver o luto, mas mais tarde vai-se refletir, fica uma parte dela que não teve a hipótese de, de, de chorar, de se despedir, de eventualmente libertar e até comunicar a dor que sentiu também nessa perda, Porque, e citado um bocadinho pulsado quando, é que, quando ele diz que a dor na nossa vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional, não é? Bom, é? Então a terapia das partes tem a particularidade de quando num ambiente controlado do consultório, com um bom facilitador, nós permitirmos a, a esse... A esse e essa parte louca de criança que nós temos, eh, permitir que ela, que ela eh, diga o que vem, o, o que é que sofreu na altura, o que é que a perturbou, o que é que mais a perturbou, porque um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela permite um mergulho introspectivo eh, nesse vasto reservatório de experiências e de saberes que nós fomos acumulando ao longo da vida e que de alguma forma eh, carece de, de, de compreensão esse de reforço, carece sobretudo de libertação. Não é à toa que a psicologia positiva atualmente dá importância a aspectos como o perdão, aspectos como a aceitação, como o merecimento, dá a mesma importância aos aspectos positivos que a psicologia convencional dá aos negativos. Porquê? Porque nós sabemos que o perdão é extremamente importante para sararmos feridas psicológicas, não é? O perdão é uma das faces da mesma moeda. Quando nós perdoamos aos outros, fica também os outros mais fácil perdoarmos a nós, não é? Para me citar uma frase de Dostoyevsky, o famoso escritor russo que eu gosto imenso, muito conhecido que guerra e a paz quando ele diz: o perdão é o amor a contemplar o passado. Acho gira esta frase acho inebriante que traduz, traduz exatamente o que é o perdão é olharmos para o passado com amor. E se nós formos capazes de resgatar nossas partes do passado, ouvi-las, escutá-las, cantar a dor, perceber que no passado nós sofremos, perceber que no passado nós uh, cometemos erros, se fomos capazes de dar voz a essas partes dentro de nós, uh, nós criamos uma sinfonia interior. Ou seja, citando novamente o Dostoyevsky, olhamos para o passado com amor. E isso é importante, o perdão. Uma sinfonia de amor, né? Eu diria... É, sim, exatamente. Para o que você está dizendo. Eu acho que isso é, eu acho que é a parte mais bonita desse trabalho quando nós falamos de hipnose e principalmente quando nós consideramos a hipnose como uma possibilidade de processo terapêutico, né? Já a claro. ideia de hipnoterapia e tal. Uh, mas se nós é, entramos um pouquinho mais fundo e começamos aqui agora a trabalhar essas partes, qual a parte... Existe uma parte é, em você que talvez agora queira falar com essa pessoa que está escutando esse podcast, ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que conheça de hipnose, talvez seja um terapeuta, talvez não, mas uh, fale especificamente com aquele que não sabe nada sobre hipnose, que chegou nesse podcast aqui e começou a escutar sobre isso e começa a escutar um dos uh, principais profissionais da Europa e obviamente de Portugal e por que não dizer do mundo, porque nós dentro do mundo Sim. da hipnose somos uma comunidade reduzida. Essa pessoa chega claro. e começa a escutar o Alberto Lopes e o Alberto Lopes agora talvez tenha uma parte que queira falar com essa pessoa que está tomando contato, está buscando aprender hipnose, está tentando entender esse mundo que basicamente é vendido com uma imagem, mas nós sabemos que no fundo, no fundo, existe uma criança que precisa ser muito bem cuidada. Não é verdade? Claro. Conta claro. um pouquinho pra gente, Alberto. Fala com essa pessoa agora. Claro. É, é evidente que... Uh... Quando falamos da hipnose, a primeira pergunta é, mas o que é efetivamente a hipnose? Um, e há várias definições de, hipno, de hipnose, Fábio, uh, tendo em conta, evidentemente, o modelo teórico que, que está por trás, mas de uma forma simples, e eu gosto de dizer que a hipnose é uma interessante combinação de relaxamento físico e eficácia mental, um, porque uh, uh, entrar em hipnose é tão natural como respirar. e e ainda me espanta quando às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não em hipnose. O nosso cérebro foi filogeneticamente concebido, a nossa arquitetura neuronal foi filogeneticamente concebida para entrar em estado biológico e naturais de transe. isso acontece, e os estudos apontam, nós entramos numa forma psicologicamente idêntica à hipnose a cada 90 minutos acontece quando sonhamos acordados, não é? Acontece quando, quando, quando nos aliamos da realidade, acontece quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho passar, acontece quando estamos a ler um, um bom livro e nos emocionamos, nos entusiasmamos, choramos acontece quando, quando vemos um filme ou a televisão, a televisão é altamente hipnótica, quando estamos apaixonados nós estamos altamente hipnotizados, o nosso objeto de amor, o nosso hipnotizador, digamos, é o nosso companheiro a nossa companheira, ou seja, podemos definir que a hipnose é um estado de concentração focada um estado expansivo de consciência em comparação com os estados normais de vigília e do sono, em que a mente da pessoa deixa de prestar tanto a atenção aos estímulos periféricos do exterior e vira -se o seu foco para o mundo interior, para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, para aquilo que sonhamos. E quando o nosso que se vira para o mundo interior, nós entramos num mundo verdadeiramente nosso, num mundo em que nós damos voz eh, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, aos nossos sonhos. Eu, eu, há uma frase de Jung muito interessante que diz algo mais ou menos isso, quem olha, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E isso é uma realidade, porque de facto quando olhamos para dentro nós despertamos para um vasto reservatório de experiências e saberes e damos aquele mergulho introspectivo nas trajetórias de um ser que muitas vezes perde-se nas brumas do tempo e que tem uma, um, uma experiência e uma base, digamos, genética que pode ser explorada, potenciada e que pode ser usada em seu benefício. Isso é a grande vantagem da hipnose. A me só dizer-lhe também, e para quem nos ouve agora, que um dos aspectos fundamentais da hipnose hum, é, é que ela possa ser treinada em consultório, de forma que a pessoa possa entrar em auto-hipnose em casa, no local de trabalho, hum, no trem, no metrô, de forma a que atinge estados de excelência, porque uh, entrar em hipnose, para além de um agradável relaxamento, produz sensações de bem-estar, de tranquilidade e de perspicácia mental. E isso está provado até por respostas químicas, já que em hipnose há um, há um, há uma, uma, um aumento da irrigação sanguínea cortical subcortical que para além das sensações de bem-estar, produz o um incremento de substâncias ou naturais, como por exemplo as beta endorfinas e a serotonina, que trazem sensações de bem-estar, combatem a dor e a depressão, a... Há também um incremento da dopamina, hormona associada ao prazer, e da noradrenalina, que reforça o sistema imunitário e ajuda a combater as doenças. Ou seja, entrar em hipnose é uma forma de entrar em criatividade forma de conhecer o nosso mundo interior e explorar o que melhor nós temos para que possamos, de certa forma, mostrar ao, ao mundo que nós hum, temos uma parte, uma quota parte, na, edifica, na edificação do mundo melhor. Não é? É verdade. Eu acho que aí você fez todo um, um resumo muito interessante para poder levar a gente, talvez, a fazer uma, uma viagem, que eu gostaria de te convidar para hum. levar-nos dessa ideia da hipnose enquanto mito, entender por que, que nós temos que agora deixar a hipnose e observá-la, talvez como numa tela de cinema, bem afastado como um mito, e obviamente <risos> entender como a hipnose ela se aproxima no nosso dia a dia. Obviamente para alguns, e eu, eu entendo que isso, no teu caso, é uma realidade, é o fato da hipnose ser utilizada no ambiente clínico, e obviamente claro. a hipnose em outros contextos. Mas como é que nós fazemos esse paralelo, Alberto, queria te fazer esse convite para navegarmos a caravela, enquanto vamos claro. Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. E saímos uhum. do mito e entramos nos aspectos clínicos. Como é que é que nós poderemos fazer isso para que as pessoas possam entender que existe uma diferença, na verdade? Quer dizer, claro. eu, eu no, no meu livro, no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, eu faço uma reflexão justamente sobre isso. Né? A, a ideia né, do que as pessoas têm, né, as dúvidas, os mitos que as pessoas têm, é tudo muito natural, muito normal, e isso, claro. isso, isso é parte da humanidade, quer dizer, nós temos mitos em quase todas as áreas, mas quando entra no mundo da hipnose parece que existe algo mágico, né, existe algo que vai além, como é que é que você define isso? Uh, uh, antes de mais eu acho uh, a principal ferramenta da hipnose é a comunicação a linguagem uh, e quando falo nem, nem linguagem, não falo só nas palavras em si, falo na inflexão de voz, falo nas pausas, falo nos, no ritmo, no timbre eu penso que nós estamos, em hipnose, nós estamos a utilizar uma ferramenta preciosa que é a linguagem Freud tem esta frase que diz, as palavras é o que nós temos mais próximos da magia e essa ferramenta, qualquer ser humano a tem, não é? Qualquer ser humano é em potencial um hipnoterapeuta. E nós somos capazes, de certa forma, seduzir, quer sejam nossos filhos, quer sejam nossos colegas, quer sejam os nossos companheiros, para um ponto de vista, uma ideia. Quando o fazemos, estamos a utilizar a hipnose. Ou seja, e apetece-me dizer, às vezes, as pessoas, às vezes, utilizamos um homem-amigo, utilizamos os ouvidos, utilizamos um conselho ou outro para os nossos amigos que estão a passar um momento mau o que nós chamamos às vezes de desabafo ou terapia, não é? O simples facto de ter alguém que nos ouve, por si só já é terapêutico então as pontes a linguagem hipnótica, digamos, do dia-a-dia -dia, e a linguagem hipnótica de, de, de consultório, ela, ela, elas, elas são muito fortes. Portanto, é claro que em consultório nós temos uma metodologia, nós temos um método e seguimos, a maioria das vezes, técnicas e, e conceitos da área da psicologia, da psicologia analítica, da, da cognitiva comportamental, da, do behaviorismo, do, do, do -vi para dentro de um contexto hipnótico potenciar a mudança. Mas, em última análise, eu considero que a hipnose é o percurso, como diz, do mito à prática clínica, se nós pensamos, a hipnose fez um percurso muito sui generis Amada, uh, idolatrada, perseguida, ridicularizada, ela passou por todas essas fases. Uh, Schopenhauer, Schopenhauer tem um, um, uma ideia muito interessante sobre o conceito de uma nova ideia, de uma nova teoria, em que ele diz uh, uma nova teoria, para se afirmar, passa por três grandes fases. A primeira é considerada uh, pelos seus tratores como ridícula. E... e interesse nenhum. A segunda fase né, é considerada pelos mesmos uh, de interessante, mas que não têm interesse por aí demais. Uh, a terceira fase, ela é considerada tão importante que os seus tratores querem ser, os, exigem ser os únicos a aplicá-la. E nós está na terceira fase. Ou seja, <risos> foi considerada de ridícula, foi considerada de interessante mas sem aplicabilidade e atualmente ela é considerada tão valiosa, tão valiosa, que os tratores, os que se negavam a usá-la, atualmente querem ser os únicos a usá-la. E o eu acredito que não devemos permitir isso. Uhum. Eu digo isso de coração por uma simples razão, eu sou hipnoterapeuta há 20 anos, eu sou psicólogo desde 2005, portanto há 11 anos, e neuropsicólogo desde 2010, portanto muito antes de ser psicólogo, muito antes de ser neuropsicólogo, eu era hipnoterapeuta. Se me pergunta e o público nos ouve, mas o fato de ir para a academia e buscar recursos não o capacitou melhor em termos clínicos, e evidentemente que sim, não o nego e aconselho todos a fazê-lo, mas convenhamos, a hipnose está nas ruas, a hipnose está na interação entre as pessoas, a hipnose está na forma comunicar, a hipnose está na televisão, a hipnose está no nosso líder religioso, no nosso político e, portanto, nós vivemos mergulhados em hipnose uh, daí que deixar somente que a hipnose fique uh, delegada em, em, em, em académicos ou eventualmente em, em, em psicólogos ou psiquiatras, eu acho um, um erro muito grande. Se olharmos para a história, não só Milton Erick, e, e, e mas se olharmos para a história desde, desde Mesmer, desde depois Seguro… Verde. E, e a me também citar o Abado Faria. Abade Faria, um português de, de, de, de, das Índias portuguesas que marcou hum, e, e primeiro a definir em moldes teóricos e psicológicos o funcionamento uh, dos conceitos da hipnose. Um, todos eles, se pensar, e olharmos para trás, não é... Médicos que não, não vinham das academias, a maior parte deles eram, eram leigos, apaixonados, e que de certa forma desenvolveram eh, a técnica, eh, desenvolveram novos métodos para que ela atualmente pudesse florescer. Atualmente, deixa-me só terminar esse, esse, digamos, esse raciocínio com uma frase de Milton Erickson, que eu sou apaixonado, eu por acaso não tive a oportunidade de conhecer Milton Erickson, mas conhecia as filhas, o Betty Erickson teve cá o ano passado connosco. A senhora está aqui, chegou ontem aqui a Portugal. Amanhã vou almoçar com ela. Um, mas um, então, tem essa frase que, que, eu, que eu tenho na memória, que diz o seguinte: a uh, hipnose é um ato de amor. Ah, isso E isso é, é bonito, é profundo, ah, traduz o é... que é hipnose. É muito lindo, né? É brilhante, é? porque o amor é o que move e ao mesmo tempo é o que sana, né? O amor, ele não causa nenhum tipo de. O amor é, o amor é sempre causa e reação. Ou seja, se você está do lado da causa e da reação, você está em tudo. Agora, quando você não está nem na causa nem na reação, isso não existe. Não existe. Não existe. Não, não existe. É, não existimos. E, e, e se a manifestação é só causa, há uma reação que, aí dentro da ideia do livre-arbítrio, e aí poderíamos entrar numa discussão e numa conversa muito interessante, é, poderia, obviamente, alguém tomar a decisão de adotar a postura do amor. Claro. Ou contrária dele, né? Mas, olha só, que tema interessante. Nós, nós começamos... Deixa-me só isso. Uh, uh, uh, o pensamento uh, operante tem, um, tem dois conceitos muito importantes. Diz o seguinte, aprendemos pela dor ou pelo amor. Eu escolho o amor. Verdade, porque nós somos dois. <risos> Você sabe que uma das reflexões que eu coloco também no, no, nesse, no livro do... Ou reflexões de um hipnólogo, é justamente esse princípio né, da dor e do prazer. É claro, porque... o princípio é da, é da fuga é. à dor e da busca do prazer, né? É, é, porque tem essa frase interessante do, do Barão de Montequistiel que diz o seguinte: é, correndo em busca do prazer, tropeça-se com a dor. Com a dor? É, é, é dualidade, não é? O não, é verdade. É. E daí tem aquela questão, né, de que ainda que Freud talvez tenha trazido essa ideia do princípio do prazer e dor, uhum. hoje nós entendemos muito melhor, até mesmo pelos estudos e pela maneira com que Freud abordou isso. Mas hoje nós entendemos muito melhor o quanto isso é importante e como isso afeta as áreas da vida, né? E, e o mais interessante é que a hipnose é um mecanismo que pode facilitar uh, para qualquer um. E aí eu talvez recorra mais à ideia de considera a auto-hipnose como um elemento de auto-regulação. Uh, não, <risos> não vou utilizar nenhuma outra palavra que possa ser um pouco mais comprometedora, mas autorregulação dos próprios uh, mecanismos de busca desse prazer ou dessa evitar a dor, mas com o um norte baseado no amor. Claro, claro. E muito bem pensado, muito bem refletido. É, e aí, bom, essas reflexões eu deixo lá para essa para quem depois vai ter acesso a isso no livro. Olha só, eu quero, fazendo esse gancho, né, porque você me fez lembrar justamente dessa reflexão, mas eu quero fazer é, o uso desse gancho e agora navegar um pouquinho, né, nós falamos ali um pouco da história e você mencionou a respeito dos pensadores e, e dos nomes que são uh, ainda no final do, do século, enfim, entre o século 17 e 18 onde nós tivemos pensadores que trabalharam a ideia da hipnose ainda... Desde a perspectiva de magnetismo, e depois, obviamente, uhum. né, com, com James Braid, a gente passa a ter a ideia da hipnose. Mas um dos exercícios que eu acho muito interessante é uma proposta é, que, que eu acho que faz todo sentido, principalmente para não, não só aquele que está buscando aprender hipnose, entender hipnose, mas no objetivo aqui do podcast de aprofundar esse entendimento para aqueles que já fazem uso da hipnose é justamente fazer essa navegação. E aí eu trago aqui um... um vamos fazer um, um bate-bola, como o meu amigo Valdeci <risos> Carneiro também gosta de, de, de, de dizer. Né? Uh, é. É, essa ideia do bate-bola hipnótico. Né? Se nós fizéssemos aqui esse bate-bola, nós temos ali Mesmer, depois Braid, todos os indivíduos que são os pensadores da hipnose entre Mesmer e até Braid. E depois nós temos um salto, que é a ideia daquela França com a escola de Nancy e a escola de saint de saint Petrier. né? e nós temos aí um momento onde a hipnose começa a ebulir e começa a criar um, um contexto que depois é refletido para o mundo inteiro saltando para uma terceira fase onde nós temos elementos diversos da hipnose talvez adormecida pelo impacto de Freud, mas aí nós temos a Rússia nós temos a Europa e nós temos a América. Eu falo América para não descartar as Américas Centrais e do Sul, mas principalmente <risos> por ser um brasileiro, mas principalmente para a influência de, de, de Weisenhofer e Milton Erickson e também Dave Elman. é. Então nós temos momentos diferentes na hipnose. Galina Solovei, na Rússia, porque por isso eu fazia essa conexão, né? Nós resgatamos esses momentos da hipnose, que são momentos onde a luta era contra o mito, mas mais do que contra o mito, era a luta para poder entender o que, que era o fenômeno. Uhum. Como é que você faz um, um, uma, uma leitura do panorama atual da hipnose, da tua experiência na Europa e do teu conhecimento e experiência no Brasil e, obviamente, também do restante do mundo, mas, principalmente... Nesse, nessa ponte aqui, já que nós estamos navegando na caravela Brasil e Portugal, como você faz essa leitura? Em que momento você observa a hipnose agora? No momento atual. Uh, quase como me leva a refletir: hipnose, passado, presente e futuro, não é? Um, eu, eu estou otimista. É evidente. É, é é uma terapia da linha do tempo é <risos> terapia da linha do tempo bem, bem sugerido é evidente e percebo muito bem a forma como discorreu os três grandes blocos, digamos a Rússia e os seus países satélites que teve uma grande influência, Pavlov foi icónico, curiosamente Pavlov que é um nome muito citado na, na, na psicologia nomeadamente através da teoria de reflexos condicionados e pouco estudado, pelo menos aqui na, na academia, pouco estudado a contribuição que ele deu para a compreensão dos fenómenos hipnóticos e ele de certa forma foi uma das pessoas também a perceber que as palavras podem funcionar como estímulo condicionado, tendo em conta a linha de vida da, da, da, da criança já que a nossa linguagem é simbólica e quando nós eh, citamos uma palavra vai de certa forma disparar as mesmas áreas neuronais eh, que a pessoa estivesse para um tipo real e Pavlov diz isso muito bem hum, nos seus estudos que fez sobre o, o, a compreensão da hipnose uh, uh, temos Europa, como dizem muito bem a escola científica de, de, de Nancy e, e a escola, a escola Salpetrière encabeçada por dois grandes nomes Charcot e Freud, que não compreenderam de todo o, o fenómeno da hipnose, porque Freud acabou de considerar erradamente a hipnose como um estado uh, patológico, assim podemos dizer, já considerou que tinha que haver um certo grau uh, de, de, de, de neurose para uma pessoa que está em transe, é evidente que a amostra deles era, era viciada, era enviesada, as chamadas a petite femme de, de Charcot, as, as neuróticas Charcot, era a amostra deles, evidentemente Daria de Depois temos os Estados Unidos, com grandes nomes sonantes, não é? Milton Erickson, foi considerado o pai da hipnose moderna, Tebets o próprio Tebets o Wellman, eu não conheci pessoalmente o Wellman, mas que de certa forma faz a ponte entre a hipnose científica de Milton Erickson e uma hipnose mais, mais clássica. Eu conheço o filho de David Elman, Larry, em Portugal também, a convite a nossa associação também a dar. Uma formação, eu sou o máximo. Uh, Se venho à montanha, venho à montanha a Momé. Então eu sempre posso trago os grandes autores a Portugal para que possamos crescer e aprender com elas. Um, Atualmente eu, eu, eu considero que todos estes grandes blocos que contribuíram grandemente para a firmação da hipnose e se pensarmos vamos pensar no seguinte, a primeira, digamos, instituição médica a reconhecer a hipnose foi a europeia, a britânica, a British Medical Association reconhece as vantagens e, e recomenda o uso da hipnose desde 53 a americana de 58, não é? Portanto, nós, se nós pensarmos em Europa de alguma forma, isso não tem nada a ver com o bairrismo, a Europa para o melhor e para o pior, talvez pela, pela, pela sua capacidade pela sua Michelândia de culturas foi capaz de olhar para a hipnose como uma técnica válida e uma mais-valia na área da saúde, em diversas áreas mas claramente não podemos esquecer o grande contributo de Milton Erickson, que apresentou um, uma nova metodologia um novo modelo com, com, nomeadamente de Milton e eu adoro a linguagem ericksoniana. Eu acho que a linguagem, os padrões hipnóticos de Milton Erickson são de uma genialidade aparentemente simples, mas de uma genialidade é, é, é incrível. E de facto, eu sou o fado de Milton Erickson. Mas atualmente, se nós pensarmos muito bem, eu penso que a hipnose está em boas mãos, e, e citando uma, uma, uma frase oriental que diz que quem, quem sabe o que semeia não tem a colheita, uh, e acho que esses grandes monstros da hipnose semearam muito bem. Atualmente, e considerados por muitos, uh, a quarta hipnose, nós temos o Hunter que contribuiu grandemente, nós temos o Iagra com a terapia subliminar mas sobretudo atualmente eu tenho muito sobre o trabalho do eh, Edgar eh, Barnett que eh, por muitos é considerado a quarta geração da hipnose ou seja, eh, ele consegue um homem que vem da análise transacional médico é canadiano, vai estar aqui em Portugal eh, em outubro eh, com 91 anos, temos que aproveitar que ele está partida para o outro plano e eh, eu considero que que, atualmente do Canadá, portanto da América do Norte, eh, Barnard eh, tem, tem contribuído grandemente para a evolução da, da hipnose e a, a sua metodologia, a forma como ele simplifica o protocolo e consegue, e eu acho isso de uma, de uma, de uma inteligência e de uma sagacidade extraordinária, juntar numa, numa, num, num método... Um, um, a regressão, a hipnoanálise um resgate de criança anterior, uma técnica de reforço do ego, a inoculação de stress e uma ponta ao futuro só numa só abordagem. Hum, é claro que é preciso tudo aquele envasamento da análise transacional um, uh, das máscaras, do, do ego pai, do, do, do ego mãe, do, do, do, do ego protetor. Lá estamos nós na terapia das partes, não é? Uh, mas de facto, eu acho uh, e acho que a hipnose está bem e recomenda-se em Portugal ela tem feito o seu percurso académico temos dois grandes núcleos em Portugal a fazer investigação não só nas faculdades como no, no meio hospitalar um grupo aqui no norte, encabeçado por nós, uh, do qual fazemos estudos, um estudo no controle da dor, da hipnose, um estudo comparativo foi feito aqui uh, no Hospital Santo António, um hospital de referência, uh, em colaboração com a, a Universidade do Porto, uh, e eu fui coautor autor deste estudo, uh, Analogia Hipnótica versus Opioide, um estudo sobre a dor, um, e atualmente, por exemplo, amanhã estou na Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto a dar uma aula de hipnose a uh, uh, uh, alunos de farmácia e ainda há cerca de 15 dias estive na Faculdade de Medicina do Hospital São João, a mais, a mais representativa do país, também a dar uma aula em Lisboa. Tenho lá alguns colegas, nomeadamente na Faculdade de Medicina e no Hospital de Santa Maria, onde já temos um colega na unidade da dor em que as pessoas que eventualmente recorram ao hospital para usar técnicas de inoculação da dor através da hipnose possam efetivamente já recorrer a um especialista na área da hipnose e evitar as medicações que nós sabemos que são úteis em determinada situação, mas eh, a toma continuada da medicação leva à habituação e, e eventualmente com, com, com eh, os efeitos culturais eh, que isso eventualmente acarreta. Ou seja, eu acredito que, é que nós está a fazer o seu percurso, eh, tem havido novas contribuições e que o, fim, o futuro é muito risonho, muito promissor e nós ainda nos vamos, eh, ainda vamos sorrir e certamente eh, vamos crescer muito com essas contribuições que os vindos estou a trazer. E você deste lado, nós aqui deste lado, evidentemente também temos uma palavra a dizer. Penso. É verdade. Eu, eu, o, que eu, o que eu acho mais bonito de tudo isso, né do que você está colocando, é que realmente, quer dizer, nós temos na hipnose esse desenvolvimento que não para. É um desenvolvimento contínuo, né? É claro. isso que eu estou entendendo. Da, da, do que você está colocando, eu acho que é muito importante. Você tocou num aspecto do uso da hipnose que eu acho fenomenal. A, a minha esposa ela, ela é cirurgiã, dentista, é, maxilofacial. Uhum. Um dos aspectos que eu acho mais interessante dentro da área da odontologia é a possibilidade de ter a hipnose como um instrumento para poder não só controlar a dor, mas para poder você ter ali todo um conjunto, toda um, uma, uma constelação que você pode utilizar num ambiente odontológico, fazendo uso da hipnose, principalmente no controle da dor. Claro. E se a gente fala da hipnose no controle da dor, nós podemos expandir isso, né? Eu sei que tem uma área uh, muito interessante que você trabalha, utilizando a hipnose, né, na parte da oncologia, a hipnose. É, é. Com, com, na, uh, em Portugal, eu poderia, eu teria que usar a palavra cancro, não é verdade? Quer dizer, eu, eu, eu, dei, eu, eu dei recentemente um hand um e eu tenho uma grande dificuldade aqui. É, é, é o nome. Mas sei que é câncer no Brasil, não é? é? É, no Brasil é câncer. Mas aí, por isso, eu utilizei o termo oncologia, quer dizer, fica mais fácil dizer as pessoas associarem. Mas a ideia da hipnose... Eu fiz um trabalho uma vez, sabe? Eu vou dizer, talvez, isso foi 90 e alguma coisa, uh, onde eu fui chamado para poder utilizar a hipnose e, enfim, é, para poder tentar amenizar a dor da, de, um, de, um, de um indivíduo que estava em um câncer terminal. Nesse processo, obviamente, a hipnose já não era uh, o mecanismo que fosse promover o resultado uh, ideal então eu até utilizei outros recursos como um reiki, enfim, para poder potencializar os, as, as, enfim, dentro das ferramentas que eu tinha mas a ideia era tão interessante de que quando eu chegava, ele, o paciente dizia, quer dizer, ah, lá vem aquele rapaz é, que tira a minha dor ou seja, essa associação né, para quem conhece a hipnose entende muito bem isso, mas o fato de que a hipnose possa entregar uma qualidade de vida no, no manejo da dor, no controle da dor, em, em, em situações tão sensíveis como é o fato da, do acometimento de um câncer, faz toda a diferença. Mas a hipnose ela pode ir mais além, eu tenho entendido. Né? Esse é um aspecto é. que talvez a gente possa ter aí um, um, um episódio específico para discutir a respeito disso. Eu entendo que o aspecto Abrange. é muito abrangente. Abrange a abrangência é clínica da hipnose, não é? É verdade, porque entrar nesse aspecto, nas possibilidades, inclusive, de recuperação. E aí são coisas que a gente teria que estar explorando num outro episódio. Claro. Mas uh, qual palavra que você teria para poder deixar o um gostinho de Quero Mais, para que as pessoas possam depois esperar o Alberto falando para gente a respeito desse tema num episódio futuro? Claro, claro. Um, eu. eu uh... Eu, eu gosto de dizer que sendo a hipnose uma, uma, uma técnica de grande abrangência clínica, hum, ela de facto hum, faz algo de novo hum, à psicoterapia, na área da psicologia, da psiquiatria, da, da, do controle da dor, como vocês dizem, do manejo da dor e sobretudo a relação afetiva com a dor. E falámos na dor aguda e esquecemos da dor crónica. A dor crónica é aquela que resiste mais à aos medicamentos, aos analgésicos, porque devido à componente afetiva, a hipnose é uma das melhores ferramentas para desprogramar a dor crónica. E, é, é, porque efetivamente é, é, em hipnose nós conseguimos quase é, introduzir-nos nos registros ou, ou naquela memória celular da dor, porque já não existe propriamente uma lesão decidular, já não existe razões fisiológicas para a dor é, então é uma dor mais emocional uma dor é, é, mais psicológica e a hipnose permite tratar essa ferida psicológica e sará-la, só por si só isso é uma enorme vantagem mas se neste momento eu pudesse dar um deixa é, aos nossos ouvintes seria é, é, a seguinte sendo nós, cada um de nós, um ser inacabado, eh, que nos estamos fazendo aos poucos, e eu acredito que eh, a hipnose, eh, para além de nos permitir conhecer é melhor, permite-nos também eh, olhar para, para as dificuldades, para, para as maleitas, para, para a depressão, a ansiedade, as adições, o câncer, como acabou de dizer agora, ou até eh, para criar estados eh, positivos projetá-los para o futuro, nós podemos efetivamente passar a mensagem que a hipnose é a base de tudo, é a base da formulação de bons objetivos, é a base de uma alta de competências, é a base de certa forma até de, de, de, de encontrarmos com nós próprios e, e digamos diluir as energias que eventualmente. Ou os momentos de tensão que eventualmente estejam a ser vividos no estado de drama no presente e, sobretudo, Encontramos momentos positivos e, e potenciá-los para o futuro. Uh, a mensagem que eu deixava aos nossos ouvintes era uh, continuamos a acompanhar, uh, porque a hipnose não é tudo. A hipnose é o princípio de tudo. E sendo o princípio de tudo, a natureza do nos com um maravilhoso computador biológico, uh, que ele é capaz, para tudo. Infelizmente, esse computador não traz manual de instruções. A hipnose é manual de instruções que você, caro ouvinte, procura para poder lidar com o seu cérebro. Excelente, nós vamos chegando aqui no final com essa sua reflexão e essa sua frase, que eu acho que resume muito daquilo que a, a hipnose representa e que muita gente ainda desconhece, né? Claro! E essa ideia do Hipnocast é trazer conhecimento, trazer um aprofundamento da ideia do que, que é a hipnose, mas não só do que é, não só no aspecto teórico, mas um bate-papo como esse, para que a claro. gente possa conhecer a hipnose desde uma outra perspectiva desde a hum. prática, desde a experiência, de como isso toca aquele que faz uso dela. Não só claro. ajudando outras pessoas, mas se ajudando, né, desde a perspectiva, às vezes, até da auto-hipnose. Mas agora que nós estamos aqui, nesse, finalmente, encerrando esse episódio, eu queria te pedir, Alberto, já agradecendo a tua participação, mas eu queria te pedir, né, que, para a gente fazer aqui um pequeno jabá, como nós dizemos no Brasil, ah, fala um pouquinho mais, quem quiser saber do Alberto... Uh, encontrar o Alberto, procurar o Alberto, onde é que é que ele pode te localizar? Claro, uh, atualmente o mais fácil é através uh, da internet, não é? Mas uh, de facto eu vivo no Porto um, e uh, sou natural de Guimarães, mas vivo atualmente no Porto, onde, onde estudo, onde trabalho, onde faço investigação, onde dou aulas. Uh, mas tenho três uh, grandes espaços no, no, no país. Primeiramente, eu tenho uma grande clínica no Porto, onde tenho uma academia de formação, em Aveiro, que é considerada a nossa a Veneza portuguesa, já que tem uma RIA que se parece muito com a Veneza em Itália e Lisboa, onde recentemente eh, montámos também uma, uma clínica e agora um espaço de formação tirando isso, as pessoas podem me encontrar no, no, no sítio nomeadamente no www.hipnoseirregressão.com e no Facebook, onde eu divulgo o meu trabalho, eh, onde eventualmente, e eh, postando seja as minhas investigações seja eh, esse, esse bate-bola esse podcast hipnótico e já Agora podemos encontrar também o Alberto Lopes no, na, na, nas edições do Fábio, no podcast do Fábio, do qual eu tenho muita honra de participar. Quero te agradecer aqui de coração a tua disponibilidade. Nós fazemos essa conexão, eu aqui, direto de Dallas, você, em Portugal, e nós podemos falar sobre hipnose. Uma das coisas que... tem uma frase que eu gosto muito do Marcos Garvey, que diz o seguinte, um povo sem o conhecimento de sua história passada, origem e cultura, é como uma árvore sem raízes, ora, a hipnose sempre pede que nós vayamos lá atrás, entendamos como ela surgiu, o que, é que aconteceu, quem eram os nomes e quais são os nomes que estão construindo essa história, para que no futuro essa árvore da hipnose tenha as raízes tão profundas e tão espalhadas, que dê um abraço de amor pelo mundo. Eu deixo você com essa frase, te deixo um grande abraço. E muito obrigado pela tua participação. Obrigado eu, Fábio. Um abraço uh, do tamanho do mundo a todos vocês e, sobretudo, aos ouvintes uh, do, do, do Hipnocast, do Fábio. Uh, Para vocês todos, um abraço com muito carinho. Um abraço hipnótico com muito carinho. E, mais uma menos, foi bom, mas está com Muito bem, esse foi mais um Hipnocast. E eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais...